Salom, bom dia a todos. Estamos aqui para um momento para uma reflexão, uma análise e um vislumbrar sobre a filosofia e sobre o pensamento de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, que é um dos mentores do utilitarismo inglês e também um dos filósofos muito utilizados dentro uma perspectiva jurídica, né, dentro da do aspecto de toda uma amplitude jurídica quando se pensa em questões relacionadas a, principalmente ao utilitarismo. Mas temos que conhecer um pouquinho sobre a biografia, o pensamento, a proposta de Jeremy Bentham e esse é que é o motivador, é a razão, é o objetivo, é a proposta que nós temos para hoje. Vamos ver aqui, primeiramente, nós temos que pensar que ele é um pensador oriundo do século XVII. Ele vai nascer no ano de 1748 e ele vai estar desenvolvendo toda a sua trajetória até o ano de 1832, quando ele falece. Tá? Então, é, ele é um, um pensador pós peluminismo ou podemos até considerar que ele está dentro do desenvolvimento do período iluminismo a partir do século XVI, já entrando aí no século XVII para 18. Aí ele faz esse transcurso do século XVII para 18. E o pensamento político, nós vamos começar analisando o seu pensamento político, o pensamento político de Jeremy Bentham, é muito importante quando nós pensamos que ele é a figura mais emblemática, a tá? figura mais destacada dentro da questão do, da corrente utilitarista britânica, principalmente a britânica clássica. Tá? A corrente utilitarista britânica clássica, que a título de uma complementação e contraste, e até vamos colocar, até podemos relacionar algumas breves referências. É, ele vai ser seguido e vai ter alguns conhecidos que dialogam com a sua proposta e que compram a sua, a sua proposta e, seu, e a sua tese não é, para defender como co-adjuvantes e co-pensadores da, da proposta, que é o John Stuart Mill, tá? e também o outro que é o James, James e... Além de James, também o John Stuart Mill, que são os dois que vão estar aí dentro dessa é, relação estrita com o Jeremy Bertrand. Outro detalhe importante, que até o seu envolvimento com o radicalismo inglês durante a campanha pela extensão do sufrágio nas primeiras décadas do século XIX, nós vamos ver que Bertrand era conhecido e destacado como um filantropo, ou um defensor da filantropia, tá? um filantropista que trabalhava com a proposta de desenvolver projetos por contra e, e a favor de um contexto social e até mesmo é, educacional para o seu país. A visão dele era estar é, facilitando os acessos à educação, e também é, conceder é, novas diretrizes, novas direções para a educação. Um outro fator também interessante a colocarmos é que ele vai mais tarde trabalhar e vai ter uma afinidade justamente com a jurisprudência. E aí começa a sua relação mais próxima com o direito, quando ele já vai começar a trabalhar com a questão da jurisprudência, tá? E um pensamento político, mais ou menos, que ele vai ter desenvolvido dentro da, juris, da, da questão, principalmente da jurisprudência, é a defesa do sofrágio universal, tá? Dentro de uma questão do masculino e, e do que denominou ele a democracia representativa pura. Então, ele é o autor da democracia, da democracia representativa pura. E ele vai trazer uma inflexão é, muito importante, muito é, vamos assim, referencial nesse desenvolvimento para, para poder nortear até a proposta dessa questão, principalmente da jurisprudência a nível público e a nível também de uma deglomacia legítima pura, tá? Que essa é a grande proposta por trás da jurisprudência que Jeremi Bretran está defendendo. Bretan então, está intimamente associado ao utilitarismo. O utilitarismo é o foco de Bretan. Bretan é um utilitarista. E quando, evidentemente, o princípio é que justifica esse nome Tá? Embora quase nenhum pensador é, político moderno como Betran venha a desenvolver uma questão intelectual voltada à tradição moral, tá? ele vem então da, trabalhar questões é, bem relacionadas que venham a, a extrair da, da filosofia moral... É, condições para começar a nortear a proposta de uma universalidade e de uma e um de um desenvolvimento internacional social em que haja uma igualdade social e que haja também uma legitimidade de ações e de representações, tá? Um outro detalhe importante que John Locke, o grande pensador John Locke do século XVII, também vai ser alguém que vai estar sendo uma fonte inspiradora para Bertrand. Bertrand vai se espelhar em alguns momentos nas suas nas propostas de John Luke, como também ele vai dar uma olhada e uma atenção para Hartley, para Paley, para o próprio Priestley, para Condillac, para Elvésio. então são pensadores que ele vai estar é, relacionando na sua proposta. Um outro detalhe que temos que também acrescentar nessa aula para pensarmos também juntos aqui, nessa breve introdução para depois dialogarmos, é a novidade que o betamanismo, né? vamos colocar assim, betamanismo, tá? que é, é justamente o argumento moral político que os ultraistas como os seus seguidores, passavam a ser, é, para os seus discípulos, para aqueles que estavam comprando, estavam seguindo, estavam adotando os seus princípios filosóficos. Também, um outro detalhe a colocarmos aqui, que Betran vai trabalhar é, e vai desenvolver uma metafísica cartesiana, mas principalmente pra, com a proposta de mostrar é, alguns desdobramentos especulativos e abstratos. Da, das questões da aparência que vão permitir justamente a desenvolver um programa de um, com uma maior praticidade, uma maior concretização dentro da questão da exposição de uma democracia representativa que vai ser um dos grandes enfoques dele. Então, uma das, uma das propostas que ele vai nortear vai ser pautada em três proposições quando ele trabalha essa questão da democracia representativa, a primeira preposição é a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer, então ele vai colocar nessa primeira, nessa primeira proposição que a natureza, ela vai colocar e ela vai propor o gênero humano pautado entre dois domínios entre dois senhores que é justamente a dor e o prazer ou o sofrimento e a e a realização a alegria o gozo o êxtase ou o momento da do fragelo, o momento da do descaso o momento da rejeição o momento da dor o momento da dos suplícios né Os suplícios então o é, a segunda preposição que a no seu pretamanismo já vai propor, é justamente o princípio da utilidade, é simplesmente uma decorrência da preposição anterior. Como ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o princípio se estabelece dentro de uma maior felicidade de todos aqueles cujo interesse está em jogo. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Olha, o princípio sempre vai estar em volta de, da, da natureza daqueles que estão sendo o, os personagens centrais do jogo, os personagens centrais da, do desenvolvimento, da, da proposta em que está em pauta, então sempre numa sociedade o destaque é que vai ser o, o, a efetivação da felicidade, a felicidade, a felicidade vai estar é, se complementando no ter e no ser, então, quando eu sou e tenho, eu tenho automaticamente a felicidade dentro dessa proposta de Bertrand. Um outro detalhe também, e que aí é, o terceiro, é a terceira preposição tá? dessa democracia representativa proposta por Bertrand, é que a, é, a comunidade onde o ser está instituído e onde o ser é, se interage e convive ela constitui um corpo fictício quem sabe aí é um dos pontos mais paradoxais que está propondo é, Breton, que é um corpo fictício composto de pessoas individuais ou individualistas tá? que vão se considerar como sendo centro ou até se constituir os, seus, os, os membros e nesse sentido, eles vão se, vão se considerar como os norteadores de uma, de uma posição, de uma atividade, de um de uma realizar, cada um dentro da sua esfera, dentro da sua peculiaridade, da sua realidade pessoal. Então, aí que vem a questão do individualismo social cada um querendo crescer dentro da sua própria especificidade, condição e característica e, e automaticamente poder assim é, dominar a sociedade, que é o grande vamos assim, objetivo central dessa proposta do individualismo é, que está apresentando defendendo o Bertrand. Um outro detalhe também é nós colocarmos que essas três preposições elas marcam os distanciamentos da tradição do pensamento moral. Justamente nesse aspecto aí é que vai se remontar a antiguidade clássica, tá? E um outro questão que eu quero acrescentar e eu vou deixar até frisado aí na tela é justamente o princípio, tá, em que ele está expondo de uma especulação cartesiana e uma especulação metafísica aonde há alguns, é, algumas essências e algumas questões dos objetos dentro de uma catalogação e de uma hierarquização justamente é, predominando a antiguidade clássica. Tá? É, os cartesianos são dis distinguidos pelos objetos e pelas percepções e, principalmente, pelas suas ideias. E essas ideias, elas são muitas das vezes voltadas a, a questões, principalmente, de como a, a, o ser enxerga o um outro ser, qual é a sua concepção e a sua percepção pelo outrem. E aí é que se começa a construir um olhar de uma democracia representativa, um olhar de um pensamento representativo. A defesa mais conhecida do empirismo, tá? e o empirismo como sendo uma, uma teoria da, da esfera da praticidade, é, foi proposta pelo John Locke, justamente quando ele vai é, defender algumas ideias que nós podemos colocar aqui que todas as ideias podem ser quebradas em seus componentes mais elementares. Essa é a primeira proposta que põe John Luke. A segunda é que todas as ideias simples, elas são sensíveis, mas existem aqueles que representam qualidades em qual pertence aos objetos. E então aí vai surgir as qualidades primárias e as qualidades secundárias aquelas que têm uma ênfase central e uma ênfase a ser colocada em destaque e aquela que está em segundo plano, segundo estágio, e que ela se torna uma ideia coadjuvante, tá? Agora podemos também colocar aqui que nós vamos ver então que Betram, ele acha que Luke nem sempre é consistente com algumas afirmações, então ele vai numa dialética Hengeiana, ele vai fazer uma contraposição ao pensamento de John Locke e especialmente no que ele tange aos conceitos jurídicos, tá? Quando ele começa a trabalhar as questões do direito natural, mas o nosso é uma questão a que temos que pensar que esse direito natural, ele se torna um fundamento para o princípio da utilidade e vai marcar o distanciamento é, para aquela longa tradição da filosofia moral antiga que, muita das, que foi proposta pelo Platão, por Sócrates, por Aristóteles, tá? E, e uma outra questão nós podemos pensar também, que esse rep republicanismo clássico que foi adotado dentro do contexto da Inglaterra, ele é uma proposta, muito mais tarde, eh, aristotélica, tá? Que é vai ser aperfeiçoada por Bertrand Betran então, vai trabalhar com essa questão, principalmente da do prazer e a dor, com, que é uma das suas preposições, que justamente existe um império a se desenvolver e uma vida sobre o império do prazer e da dor. Então, e, e, e, a, e aí ele relaciona a própria vida dos animais, dos escravos, tá? é, que são aqueles que estão dentro da dor, que estão dentro do suplício, do sofrimento, do, da, da, do descaso, e aí depois do prazer, os, os assalos, os senhores da terra, os senhores feudais, e aí ele vai entrar com o feudalismo e depois ele já entra com o segregalismo, então são questões muito importantes dentro dessa ótica que que Betran vai propondo, Betran também vai anunciar as duas primeiras proposições que nós destacamos acima com prazer e a dor dentro de uma, de uma de recusar a noção de um bem supremo, tá? E para justamente uma, fazer uma justificação de uma distinção entre a felicidade e o prazer, na medida em que as nossas ideias de bem e mal são originadas de sensações agradáveis ou desagradáveis, da bondade ou da maldade, e são atributos dos objetos que, supostamente, provocam a, as sensações, como nós vimos, dentro uma das modificações do sujeito que sente, que, que convive, que participa desses contextos que são implicados nas realidades da, do prazer e da dor, que são as esferas que, no caso, proposto pelo utilitarismo e pela democracia legítima pura e pela democracia representativa, são as esferas que movem o ser dentro da sua posição e da sua participação social. Então, a partir daí é que vai Betran propor a sua jurisprudência. É a partir daí que ele vai implicar todo um contexto de, açude, de propostas, todo um elencado de propostas para a jurisprudência e para o direito natural. esse é, um, uma, é um, uma breve introdução, um breve panorama que nós estamos fazendo aqui para podermos compreender a dimensão da participação e da implicação do pensamento de Jeremi Betran dentro dessa proposta. Um outro detalhe também que eu quero aqui acrescentar é, e que também é importante antes de nós encerrarmos esse momento é justamente o que Betran vai defender sobre a marca que distancia a, a, algumas questões principalmente da comunidade política, tá? Ele vai trabalhar e vai definir, inclusive numa numa das suas obras, comunidade política, o interesses da comunidade vai ser um grande que é justamente para fundamentar as deliberações políticas. Então, a proposta dessa obra, comunidade política, vai ter justamente pensamento e voltado para as questões das deliberações políticas, depois trabalhar com as questões da legislação, as leis naturais e a legislação que está relacionada à Constituição, tá? e a comunidade política também de, é, não é mais vista como um todo real, mas ela não passa de uma ficção na proposta de Bertrand, como nós já até antecipamos, e cuja parte real são os indivíduos que... É o princípio da inteligibilidade e o princípio da efetividade do ser dentro de um contexto, uma esfera social, onde a comunidade não constitui um corpo, como uma alma que está ali, vamos dizer, pensando, sentindo, se manifestando, mas uma alma que pensa, sente e são unicamente individualistas e pautadas em fugirem da dor e alcançarem assim o prazer, tá? Então, essa é o grande, a grande voga, o grande princípio que vai estar sempre propondo Jeremi Betran. Esse foi mais um momento filosófico, mais um momento para acrescentarmos saberes dentro dessa área da filosofia. Hoje, é, pensando junto com Jeremi Betran Aqui no seu canal A Rota da Teologia